E aí, é pessoal. Aqui é a Carol do Elefante Literário e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o Dia Internacional da Mulher. <SILENCIO> Primeiramente eu ia falar sobre Nimona, que é uma história de uma menininha que é uma metamorfa. Só que eu não tive um Dia Internacional da Mulher muito bom, ainda tem muito preconceito, ainda tem muita piada. E aí eu resolvi mudar um pouquinho o tema e falar sobre o papel da mulher, o lugar da mulher, que é bem aquilo, sim, aonde ela quiser e da forma que ela quiser. Assim como Nimona. Infelizmente muita gente acha que o Dia da Mulher é um dia para parabenizar, é um dia para enaltecer a mulher, pra mostrar como ela facilita a vida do homem. Quando na verdade não é isso Na verdade é só pra gente relembrar que ainda existe muita desigualdade Ainda existe muito machismo Ainda existe muita coisa errada que a gente precisa lutar né, Pra tentar igualar um pouco mais as coisas Infelizmente a violência é diária, ela é real Ela silencia, ela humilha, ela maltrata, ela machuca Lembrando que psicologicamente e fisicamente, e pior, ela mata muita mulher e a gente precisa mudar isso, minha gente. Porque não tem acabamento uma coisa dessa, não tem em pleno século XXI uma coisa dessa acontecer. Até ontem já saíram alguns vídeos, diversos vídeos de mulheres maravilhosas aqui desse booktube. Eu já pensei em fazer que nem a Raquel, em falar nomes de mulheres muito importantes em várias áreas, seja na música, no cinema, mas... Não é muito bem o que eu queria, então eu vou deixar também alguns links aqui embaixo de alguns vídeos que eu já vi, que saíram essa semana, que merecem ser vistos. Apesar da gente já ter uma representatividade mínima, eu acredito ainda que seja muito pouco. Tem mulher no cinema? Tem. Tem mulher lá na literatura? Tem. Tem mulher na música? Tem. Tem mulher em todas as áreas da, das artes, mas a porcentagem ainda é muito diferente. Na verdade, fica um apelo aqui para que a gente consuma mais, que a gente produza mais. E que as coisas ficam um pouquinho mais iguais. Por outro lado, eu fico um pouquinho feliz em pensar que a gente tem nomes incríveis de mulheres maravilhosas que já estão atuando e tamo aí. Tamo, tamo produzindo e vamos... o negócio olha, Tamo engateando, mas vai dar certo. A ideia de hoje é que a gente reflita um pouco sobre isso, homens ou mulheres, porque sim, ainda tem mulheres que pensam assim, infelizmente, que é o mais grave e a gente pensa um pouco sobre o lugar da mulher, a voz da mulher, que a gente respeite principalmente que a gente tenha empatia, porque essa é uma palavra chave aqui. É uma palavra chave. A gente precisa entender, a gente precisa ouvir e entender que as vozes existem e elas precisam ser respeitadas, elas precisam ser ouvidas principalmente. Na quarta-feira eu refleti muito sobre isso, eu até comentei que os homens na verdade precisam parar um pouquinho de falar em mimimi, ou, ou reclamar, ou fazer piada, ou levar pro humor, uma coisa que realmente não é engraçado porque de algum lugar a gente tem que começar, assim, a, a tentar mudar, a tentar ter uma igualdade maior e eu acho que o reconhecimento é, pode ser o um início ali, você reconhecer que realmente existe violência, que realmente a mulher ela é tratada como inferior na nossa sociedade. Dado o primeiro recado, eu vou puxar um pouquinho o peixe para literatura, né, porque afinal de contas é o nosso tema principal aqui. Eu vou deixar também como dica os vídeos de Tati Leite e de Bruna Miranda, que falaram muito bem né? na quarta-feira um pouco sobre a mulher na literatura, e vale muito a pena serem vistos, eu vou deixar aqui embaixo os links. No vídeo de hoje eu resolvi meio que dar uma incrementada trazendo alguns combos de estereótipos que eu estou cansada de ver. Esse foi um vídeo feito por Yara, que tá dentro do projeto Mulheres para Ler. E eu vou dar uma adicionado aqui em alguns estereótipos que eu não suporto mais, que precisam... Gente, precisam parar um pouquinho, precisam, vamos refletir sobre isso. O primeiro estereótipo que eu estou cansada de ver é uma menina nerd que... Ninguém tá nem aí pra ela, e aí de repente o cara mais gato da turma ou da escola tem olhos pra ela, ela se apaixona e acha, aí tem o um, um, um, um plus, acha que amar é sinônimo de sofrer, apesar de sofrer ser uma, uma música, acho que é uma música, né? Gente, não dá mais isso, porque as mulheres elas precisam ter voz, elas precisam amor próprio, minha gente, amor próprio é a palavra, entendeu? Além disso, eu não acho não que amar é esse nome de eu sofrer. Apesar de parecer uma coisa muito bonita, eu acho que as pessoas precisam ser felizes, gente. Preciso, porque a gente tá aqui na vida pra ser feliz. Então se tá sofrendo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque tá ali num relacionamento que não é muito legal, né? Então a gente tem que repensar um pouquinho isso e ver se é realmente esse tipo de personagem que a gente quer se ver, né, que a gente quer tentar se ver e eu acho que não é o caminho. Outro estereótipo é aquela mulher que, para ser foda, ela tem que ser masculina. Não faz sentido nem um pouco isso, isso é de caso para caso, pelo amor de Deus, né. As mulheres estão aí com suas mais diversas vozes, todas em qualquer circunstância, podem sim ser fodas. O plus desse, dessa, desse estereótipo é aquela amiga do protagonista que pra ser amiga, só amiga, ela tem que, que ser meio básica, assim, ser um pouco masculinizada, alguma coisa assim. E, gente, não faz sentido. Por que homens e mulheres não podem ser somente amigos, em qualquer circunstância, né? Geralmente, ela é tratada como brother. É o brother, além do protagonista, porque ela não é muito feminina, então não podemos colocar eles como um pai. E sim, vão ser só amigos. E pra eles serem amigos, ela tem que ser assim. Não, também é uma coisa que não faz sentido. Você falar não faz sentido isso. Não faz. O terceiro estereótipo, eu acho que é o mais complicado, pra mim, pelo menos, é aquela mulher que está com uma falta de sentido na vida, até ela achar um homem. O plus aí é que é aquela mulher Dona de si, foda, personagem incrível. Só que ninguém tem olhos e ninguém quer porque ela. Enfim, é solteira e não tem um homem na vida dela e você fica... Gente, e detalhe, ela se acha inferior por isso. Porque é pior, porque ela não se enxerga, ela não sabe do poder dela. Às vezes na vida real, assim, é. Só que a gente tem que perceber que não precisa ser. Então, por que não fazer um personagem que é dono de si, que se reconhece como dono de si, que, onde as pessoas possam se enxergar nesse personagem, né? Porque vale a pena lembrar que tudo isso na literatura é para que as pessoas se vejam representadas, que elas se sintam representadas. É, é, na verdade, esse é o grande. Sentido de tudo Queria ressaltar também aquele ponto De que livros com protagonismo Feminino não são feitos somente Para mulheres, isso é uma coisa muito séria Porque o protagonismo masculino A gente sabe que é infinitamente Superior E mulheres leem esses livros Então porque a gente não pode fazer o inverso né? Vamos parar um pouquinho pra pensar sobre isso Também esse é mais ou menos o meu recado de hoje Lembrando, vamos ler mais mulheres Vamos tentar reconhecer mais né, o papel da mulher Vamos tentar igualar mais as coisas Vamos tentar respeitar um pouco mais Vamos tentar ser um pouco mais empático Pra tentar construir um mundo um pouquinho mais empático Porque está muito difícil, minha gente Muito difícil E pelo amor de Deus Fala aqui embaixo o que você acha de tudo isso Se existem outros estereótipos que você também não aguenta mais Conselho, não é nenhum pedido É um conselho para os homens Ouçam mais mas antes de interromper, antes de calar, antes de se colocar como protagonista na fala de uma mulher Ou desmerecer a voz dela, ouça, ouça cada vez mais e tente entender E mulheres, eu sei que a gente ainda tá engatinhando, ainda tem muita coisa a ser conquistada, né? Todo mundo sabe disso Mas é importante que a gente tenha cada vez mais consciência, sim, dessa voz E que, lembrando, realmente a gente pode fazer o que a gente quiser Vamos passar essa mensagem adiante ah, muitas, muitas coisas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like. Se gostou da mensagem, compartilha aí pra que mais pessoas tenham conhecimento disso. Vamos espalhar aí essa ideia. Se não for inscrito, vai conhecendo o Alphandos Lararo aqui pela primeira vez. Se inscreve, fica ligado em tudo que acontece por aqui. Valeu! Dado o primeiro recado, eu vou puxar um pouquinho pra literatura, né? Porque afinal de contas...